Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera... Calma aí, tá funcionando, tá funcionando Eu pensei que não tava funcionando a arma não Dessa vez rapaziada, tá fazendo mais uma gameplay Bom rapaziada, o guapo tá aqui mano, Tamo então, com comprar quase três aqui rapaziada Mano, vamos ver o que a gente apronta mano Eu parei no mesmo lugar que eu parei no último vídeo, tá ligado? Eu acho que aqui é uma ilha mano, não sei onde que eu tô Ah, naquele lugar lá rapaziada, eu achei um bagulho aqui mano eu tinha achado um bagulho aqui, tá ligado? eu vou sair daqui, já. Já vou sair daqui, mano. Eu vou pegar um bagulho aqui, mano. Rapaziada, não sei o que eu vou fazer num parkour aqui, mano, porque eu acho que eu já fiz de tudo. Mas o parkour é um jogo inesperável, né, rapaziada? Toda hora vai acontecer alguma coisa, mano. Tipo, esse, o que tá acontecendo aqui, mano? Tá tendo briga aqui, velho. Foi, foi, foi, foi, foi. foi. Toma essa. Toma essa. Pega o golpe, pega, pega o golpe, pega o golpe. Ah, vai matar o golpe, é. Pega. Ah não, matou a mulher, velho. Ah não, toma, toma, toma, toma. Que viagem, mano. Matou. Ah, velho, matou. Matou a mulher, mano. Deixa ver se dá pra reviver velho. Ah não, não, só dá pra pegar. Calma aí, eu vou pegar esse fedido aqui, mano. Vou largar ele também. Aí, vou pegar esse pedido aqui vou largar ele, vou largar ele aqui, ó. Toma essa seu pedido? O cara matou a mulher do nada, mano, que viagem, mano. Opa! Opa, achei um bagulho aqui, hein. Deixa eu mergulhar para ver, mano. Caramba, que bagulho da hora, mano. Nunca tinha visto isso aqui não, mano. É, que eu não paro pra pensar o garfo ali nada não Já começamos mas, discutindo uma briga aí, mano Mano, o é um mapa muito grande, tá ligado? Olha, olha isso Ele é um mapa muito grande, tá ligado? Tem tudo isso daqui ainda pra, pra explorar Como eu não liberei o, a, o mapa por causa da missão É, só tem aquele pedaço ali Mas do mesmo jeito é grande, tá ligado? Do mesmo jeito é grande Ô, oh, mano, pensei que era um jacaré ali, velho Pensei que era um jacaré aí Aí, rapaziada, achei o um carro aqui, mano Achei um carro e eu acho que tem gente ali, hein, mano é que não arromba o carro, mano. Ih, tem gente brigando ali, velho. Eita, pega. Ah não, vou matar esse cara agora. Vem cá. Vem, vem, cá, vem cá. tá achando que né, pô? Disney, Ih, caramba. Vai com o cara, velho. Aê. Aê. Porra. Salvei os caras, mano. Ih, tá me tirando, tá me tirando. Aê. Toma. Toma. Toma. Ih, eu acho que eu matei o galpo, mano. Coitado, o cara foi morto, mano. Salvei a galera aqui, hein, mano. Liberar, liberar, liberar, Não liberar. problema. Liberei, liberei. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Salvei, salvei o cidadão. Eita, um cara aqui, m, Hein, pode vir, pode vir. Ah, cagou, né? Cagou na bolacha, né? Beleza, vamos pegar esse carro. E o cara precisa de um conselho aqui, velho. Precisa de um conselho aqui, mano. Caramba, pior que consertou o carro, mano. loucura, mano. O cara escutando uma carena ali, mano. Vou pegar esse carro aqui pra mim. Desligar o som, né, rapaziada? Aê, vira, vira. Pô, o fizemos. Ah, o cara tá aqui, ó. Pedir agora, eu pego ele, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Toma. Vem cá, vem. Ah é, Toma essa seu pedido Seu pedido Aí, aí, aí, Boa agora pô boa. boa agora pô. Boa. boa agora, ai ai ai mano Tô preso aqui velho Coitado do cavalo mano, na moral Vem cá, vem cá, vem cá o cavalo que não tinha nada a ver com a história Acabou se cortando ali mano A bora, espera Mano Tá, ai dá pra fundo quebra... nossa O que a gente acha por aqui rapaziada Ih, achei um cavalo Achei o cavalinho, que eu precisava do cavalo tá ligado? Queria um caval. Bora, cavalinho, bora, cavalinho, bora, cavalinho. Porque pra não explorar os outros lugares, rapaz, não é de um cavalo, o caval é o único... tá tendo briga aqui, mano. Tá tendo briga. Ô, o cara... O cara tá pegando tudo mundo, mano. O cara otário, velho. O trator tá descendo sozinho, mano. É? Ah, é? Vem cá, cavalinho, vem cá, cavalinho. Vem, bora, bora. Bora mano, sobe velho! Ah, tem que subir Ah mano, bugou mano, o cavalo bugou velho. Olha que granada, Vai com a porra! Ae! Ae, ae, ae! Ae! Cadê os caras? Ae, parão! Matei geral mano! Matei geral! Era só um cara hein! Tô até agora mano! Uma hora depois, duas horas depois, subindo um cavalo, não dá mais para subir, velho. Ah, mano, na moral, velho. Vou pegar o trator aqui. Andando, andando de trator. Será é. que será? Será? Será? será, será. O tá torta costinha, rapaziada. Tratou tá da Opa, opa, opa, opa. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, mano. Mulher de bazuca aqui, mano. Que viagem é essa, mano? Que viagem. O pacó era uma viagem, mano. Acontece umas coisas. Ó, oh, o cachorro brigando com o outro cachorro. Mano. Vai, Guapó, vai, Guapó. Vai, Guapó. Fala, galera. Beleza? Estamos aqui no pacó agora. É... Vamos filmar aqui, né? O guapo tá aqui, rapaziada. Tem dois cachorros Toma. aqui, mano. Um cachorro ali. E é isso aí, rapaziada. Vamos pegar esse carro. Olha o carro abandonado, rapaziada. E é isso aí, mano. Do nada, abri a... o celular aqui comecei a filmar. Mano, olha o Golden, rapaziada. O Golden, mano. Achei um Golden aqui. Aí. Caramba, que da hora, mano. O Golden, velho. Mano, o qua é muito foda, mano, na moral, velho, que jogo foda, mano, na moral, menos esse cara aqui, já vai tomar na, na fuça aqui, mano, vai guapó, vai guapó, vai guapó, guapó, ih, matou o cachorro, tá, merda, Guapo, matou, <risos> coitado do cachorro, mano, pegou o um cavalo aqui, mano, que vai ter cara aqui pra me matar, mano, vou tá pegando um cavalo peru aqui mano e o cara é cagou de medo aí eles só tá eles só atacam tá rapaziada quando tem gente tá ligado quando eles estão em bando senão eles não vão atacar mano mas olha isso mano olha olha a dominação do bagulho tá ligado é muito lindo é muito bonito na moral mano aqui beleza mano vocês vocês viram ali que o acontece coisas, nada a ver, tá ligado? Não é que nem os NPC não são que nem o GTA, tá ligado? Que só fazem o que o jogo manda. Eles fazem por contra a se eles quiserem atacar, eles é atacam. Se não quiserem, não fazem nada. Matei. quer essa cidade vai ser meia, mano. Tô nem aí. Não tem como, mas tudo bem. Aí, padrão, bora será mano, que isso, mano, não tô enxergando nada, tá doendo meu olho, rapaziada. pô, tem um bagulho ali, mano, tem um bagulho aqui, mano, será que tem silenciador nessa parada aqui, rapaz? acho que não, né? acho que não tem silenciador, não, mano, mas muito irado, rapaziada. na moral, mano, Deixa o like aí, porque tá valendo a pena o like, hein? Tá valendo a pena o like. Bora. Rapaziada, eu vou tentar achar outra coisa aqui e é outro conceito. aqui, bonito, hein, mano. Vou pegar uns bagulho aqui, mano. Aqui é armamento, mano. Aqui é explosivo. Vamos subir aqui, vamos subir aqui, que eu acho que tem gente aqui, mano. Ah, tem uma mulher aqui, ó. Ah. Que é isso, mano? Que violência, velho. Na moral, mano. Pra que tanta violência? Na moral, mano, na moral rapaziada, olha isso mano, achei uma prainha aqui mano Na moral, de borracha na prainha, olha isso mano, olha o pôr do sol velho Na moral, ai que eu fora mano Não, olha esse pôr do sol mano Eu quero subir aqui no tapete. Olha esse pôr do sol mano, na moral rapaziada Bom rapaziada, é aqui que eu despeço com vocês aqui mano Vou tentar fazer um time-lapse aqui, não vai quase, tá ligado? Então deixa o like aí, se inscreve no canal aí e fica com o time-lapse aí.